Cena de primavera. Telecena! A polícia federal prende quadrilha acusada de planejar o resgate de um traficante brasileiro preso no Paraguai. Detenta em regime semiaberto é sequestrada na porta do presídio e espancada no Rio de Janeiro. A polícia prende suspeitos de sequestrar o jogador Vitinho do Palmeiras e recupera o carro do atleta. O padrasto agride enteado com chute no peito no meio da rua no interior de São Paulo. O Ministério Público denuncia 18 pessoas por fraude de três 30 bilhões de reais na caixa. Entre os acusados, os ex-ministros Gedel Vieira Lima, Henrique Alves e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Combustíveis mais caros aceleram a inflação de setembro. Empresa americana de segurança na internet diz que a eleição no Brasil está sob ataque virtual. Hackers russos estão tentando influenciar eleitores mal informados. Presidenciáveis defendem a Constituição de 88. Projeto Comprova desmente mais de 100 notícias falsas em dois meses de campanha eleitoral. Médico do Congo e iraquiana vítima de estupro vencem o Prêmio Nobel da Paz por luta contra a violência sexual. Está no ar. O SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Xerazade. Boa noite. Boa noite. Dois jovens de 18 anos foram presos suspeitos de participar do sequestro do jogador Vitinho do Palmeiras. O carro do atleta foi recuperado. É, mas graças à lei eleitoral, apenas um dos criminosos permaneceu detido. Em regime semiaberto foi sequestrada na porta de um presídio no Rio de Janeiro A mulher foi levada para o cativeiro espancada A suspeita é de que os bandidos estariam cobrando uma dívida A do tráfego A corrigidoria tráfico. da polícia civil negou que haja envolvimento de agentes nesse caso Assaltantes invadiram um banco em São Paulo em pleno horário de expediente Um deles fingiu que era cliente e dominou o segurança a Polícia do Paraguai e também a Polícia Federal Brasileira desarticularam um plano para resgatar Marcelo Piloto, um dos traficantes mais perigosos do Rio de Janeiro. Ele está preso desde o ano passado em Assunção. Cinco pessoas foram detidas. O SBT Brasil teve acesso exclusivo às imagens da operação. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. 147 milhões de eleitores irão às urnas neste domingo. É a oportunidade que cada cidadão terá para escolher também os políticos que irão representar. Eu não decidir. Agora há pouco, o Tribunal Superior Eleitoral liberou o uso de camisetas partidárias no dia da eleição. A lei eleitoral diz que é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor. A Constituição brasileira completa hoje 30 anos. Depois de 21 anos de regime militar, a sociedade recebeu a carta que garante a plena vigência da democracia. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade. 30 anos da Constituição brasileira foi o assunto dos principais candidatos à presidência. Pela manhã, Geraldo Alckmin, do PS. O combate às notícias falsas tem sido um dos maiores desafios das eleições deste ano. O Comprova, que é um projeto colaborativo de veículos de comunicação, checou mais de 100 conteúdos em dois meses. O número é quase o dobro do verificado na Pelo eleição momento, por da por França... Ano. Veja daqui a pouco, puxada pelo preço dos combustíveis, a inflação acelera em setembro. O Prêmio Nobel da Paz vai para ativistas que lutam contra a violência sexual como arma de guerra. Você vai ver já já. O Ministério Público denunciou hoje dois ex-ministros do governo Temer, o ex-presidente da Câmara, Eduardo. Cunha e mais 15 pessoas por fraudes na caixa. O MP pediu mais de 3 bilhões de reais em multa e reparação pelo prejuízo ao banco. Bilhões de reais. A defesa de Eduardo Cunha diz que a denúncia visa atrapalhar a candidatura da filha dele, a deputada. Para Lúcio Funaro, a denúncia é consequência natural da colaboração dele. As defesas de Gedeal Vieira Lima e de Henrique Alves não se pronunciaram. A Marfrig diz que um acordo com o Ministério Público protege a empresa de qualquer responsabilidade financeira ou jurídica. O grupo JF diz que não há denúncia contra a Joesley Batista em obediência ao acordo de colaboração homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Henrique Constantino, da BR Vias, disse que está colaborando com as autoridades. Nós não conseguimos contato com a defesa da Bertin. O Prêmio Nobel da Paz deste ano foi entregue a ativistas que lutam contra a violência sexual. Você vai ver em instantes. O Cruzeiro empata, é eliminado. Boca Rúdios pega o Palmeiras, na semifinal da Libertadores. A gente volta já já. A inflação oficial fechou o mês de setembro com uma alta de quase 0,5%, segundo o IBGE. É, Desta vez, os combustíveis foram os maiores Não. vilões. Foram sorteados os grupos da edição 2019 da Copa do Nordeste, o torneio que você vai acompanhar com exclusividade aqui no SBT. Domingo, você acompanha todas as notícias da eleição ao longo da nossa programação e no Poder, em Foco, com a jornalista Débora Bergamasco e eu também, logo depois do programa, Silvio Santos. Você também pode acompanhar o resultado da apuração nos flashes do SBT Online. Uma boa noite. E amanhã eu estarei com vocês no SBT Brasil. Boa noite, tchau.